Olá turminha, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e estou aqui com vocês mais uma vez para a aula de matemática. Vamos ver o nosso roteiro? Hoje nós vamos ver a divisão de números naturais. Então vamos ver divisão por 2, metade, divisão por 3, divisão por 4 e divisão por 5. Preparados? Vamos começar, hein? Divisão. Bom, para repartir uma quantidade em partes iguais, fazemos uma divisão. Esse daqui é o símbolo da divisão. Veja, tem um tracinho, um pontinho em cima um pontinho embaixo. E a, como é que a gente lê ele? Dividido por. Então, aqui tem um 8 dividido por 2, que é igual a 4. Aprenderam aí? Veja só. Para fazer uma continha de divisão, a gente arma ela assim. A gente pode colocar assim, mas a gente pode armar daquela forma. Que 8 dividido por 2 é igual a 4 e o resto é zero. Veja só. O 8 ali é o dividendo, que é o número que a gente vai dividir. O 2 é o divisor, é o número pelo qual a gente vai dividir. O 4 é o quociente, que é o resultado que a gente achou. E ali o zero é o resto. Por quê? A divisão aqui é exata. Quando a gente divide 8 por 2, dá 4 e não sobra nada. Por isso ali o resto é zero. Aquele resto ali pode ser maior que zero em outras divisões, divisões não exatas. Vamos ver um probleminha aqui. Júlio e André vão repartir igualmente 8 balas entre si. Quantas balas cada um deles receberá? Então temos aqui 8 balas para dividir entre Júlio e André. Então, o que, é que a gente faz? Ó, aqui eu tenho a metade, quatro, e ali eu tenho mais 4, a metade. Então, se eu vou dividir 8 balas para Júlia e André, duas pessoas, com quantas cada um ficará? Cada um deles receberá quatro balas. Veja, eu dividi e os dois vão ficar com a mesma quantidade. Nenhum vai ficar com menos, nem outro vai ficar com mais. A mesma quantidade, porque a divisão a gente divide em partes iguais, tá bom? Outro. Márcia vai colocar as flores em três vasos com o mesmo número de flores em cada um. Quantas flores ficarão em cada vaso? Então, vamos ver. Nós temos seis flores e três vasos. Vamos distribuir essas flores nesses vasos e ver com quantas flores cada vaso ficará. Bom, uma lá. Outra lá, outra lá. Ainda temos aqui, vamos distribuir. Veja só, nós temos seis flores para dividir em três vasos. Então, com cada vaso temos duas flores. Ou seja, cada vaso ficará com duas flores. Bem fácil, não é? André e Ricardo apanharam 12 cajus. E vamos colocá-los em quatro cestinhas com o mesmo número de cajus em cada uma. Veja só, cada cestinha tem que ter o mesmo número de caju. Porque a divisão é em partes iguais. Então temos aqui 12 cajus e quatro cestinhas. Vamos distribuir para ver com quantos cajus cada cestinha ficará. Veja, já, botei, já coloquei um em cada um e ainda temos aqui. Agora estão com dois, mas ainda tem aqui. Pronto, agora acabou os cajus. Todos estão nas cestinhas e cada cestinha ficou com quantos cajus? Um, dois, três. Veja, cada cestinha tem três cajus. Então, cada cestinha ficará com três cajus. Agora vamos ver aqui. Com base nos três exemplos que a gente viu agora, do caju, das flores e das balas, Complete o quadro abaixo, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso Olha, aqui é a parte de quantos havia inicialmente Entre quantas pessoas ou vasos ou cestinhas foram repartidas essas coisas Quanto cada um ficou e quantos sobraram Vocês vão responder aí, pausa o vídeo responde E eu já volto para conferir, tá bom? E aí, vamos ver se vocês compreenderam mesmo? Vamos lá Bom, no primeiro probleminha havia oito balas, que foi repartido entre dois meninos. Cada um ficou com quatro balas. Sobraram nenhuma. Dividiu certinho, cada um ficou com quatro e não sobrou nada. No segundo probleminha tinha seis flores, que foi dividido em três vasos. Com quantas flores, quantas flores ficaram em cada vaso? Duas flores. Sobrou alguma? Não, então é zero. No terceiro probleminha, nós tínhamos 12 cajus que dividimos em quatro cestinhas. Cada cestinha ficou com três cajus e não sobrou nada. Certinho aí? Espero que vocês tenham compreendido, hein? Agora vamos ver a divisão por dois. Temos seis lápis de cu. Vamos reparti-los igualmente entre duas crianças. Vamos ver. Então, temos duas crianças, um menino e uma menina. E repartimos os seis lápis entre elas duas. Então, cada uma ficou um, dois, três. Um, dois, três. Três com três é seis. Conte tudo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Então, seis lápis dividido por dois dá três para cada um. Aí, a gente pode fazer assim, ó. Seis dividido por dois é igual a três. Então, se silêncio... 6 dividido por 2 é igual a 3, como eu falei aqui, esse sinalzinho lê-se dividido por, dividido por, e esse daqui lê-se igual, tá bom? Então, ali, vamos ver como é feita essa operação. Vocês já sabem do dividendo, divisor, quociente e resto. Então, como é feito esse cálculo de divisão? Primeiro, a gente divide o 6 pelo 2, como está ali do lado. E a gente viu que é igual a 3. Então, a gente coloca o 3 ali embaixo. Então, para conferir, a gente multiplica 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, a gente coloca o 6 aqui. Então, a gente coloca 6 de cima menos 6 de baixo, de baixo é quanto? 0. Então, ali é o resto, né? Zero. Então, essa é... Uma divisão exata, não teve resto nenhum. Então, cada criança ficou com três lápis. Compreenderam aí? Essa é a tabuada de dois. E vocês vão anotar aí no caderno. Para o vídeo, anota no caderno depois. Veja só. Aqui de um lado tem a divisão, do outro lado tem a multiplicação. Porque são operações inversas. Veja que aqui do lado eu tenho ó, a mesma numeração que eu tenho do lado de lá. Enquanto aqui eu tenho a mesma numeração que tem desse lado aqui. Por quê? Se eu pego aqui, ó, 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, se eu pego esse daqui e multiplico por esse, eu vou achar o número de cá. Sempre assim, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, se eu multiplico 2 vezes 2, eu vou achar 4. Compare aí vocês vão perceber isso, tá bom? É, perceberam que na divisão a gente divide, mas também a gente multiplica para saber se está certinho? Exatamente isso. Se vocês é, estudarem a tabuada, vocês vão ter muita facilidade nessas operações. Agora vamos ver como é que achamos a metade. Para isso, vamos achar a metade de 12 lápis. Temos aqui uma caixinha de 12 lápis de cor. E aí, quando a gente divide por 2, olha, quando metade, se é metade, a gente parte ao meio. Então, quando eu parto aqui ao meio, ó, essa caixinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lápis de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lápis de outro lado. Veja ali, ó, então eu tenho 6 e 6. Então, a metade de 12 é 6. Então, para achar a metade de um número, divide-se por 2. Então, veja que a metade é a mesma coisa da divisão por 2, tá bom? Divisão por 3. Vamos ver esse probleminha aqui para a gente entender. Dulce tem 6 doces para colocar em pratinho. Ela vai colocar a mesma quantidade de doces em cada um. Quantos doces ficarão em cada prato? Então, vamos ver ela, a doce tem aqui seis doces, seis brigadeiras e três pratinhos. Então a gente faz aqui, igualmente a gente fez com as flores. Ela vai colocar um docinho em cada prato, só que ainda vai sobrar. E aí na segunda distribuição, ela colocará outro doce em cada prato. Veja aqui, ó, ela coloca um, um e um. Aí sobrou de cá, um, um e um. Então, cada prato ficou com quantos doces? 2, não é mesmo? Quando a gente calcula, a operação é assim. Ó. Ali é uma forma prática, mas a gente precisa calcular. É daquela mesma forma que eu mostrei. Então, aqui, 6 dividido por 3 é igual a 2. Aqui, 6 dividido por 3 é igual a 2. Aí, eu multiplico 2 vezes 3, que é igual a 6. Coloco o menos aqui porque eu vou diminuir do valor de lá para ver se tem algum resto. 6 menos 6 é igual a zero. Não tem resto nenhum. O resto aí é zero. Tudo bem? Lembra da operação inversa? Primeiro a gente divide, mas depois a gente multiplica o resultado com o divisor. Então, cada prato ficará com dois doces. Aqui temos a tabuada de 3. Da mesma forma que eu falei lá na tabuada de 2. Aqui temos os mesmos números que na ponta de lá. E aqui temos os mesmos números nessa ponta aqui. Porque são operações inversas. Se eu pego 3 dividido por 3 é igual a 1. Então se eu pego aqui ó, o 3 e multiplico por 1 vai dar 3. Certinho? Muito fácil, não é? Tudo em bastante tabuada, tá? É muito importante para vocês... Saberem fazer rapidinho as continhas. Divisão por 4. Vamos fazer aqui um probleminha para a gente ver como é que se divide por 4. Marina quer distribuir igualmente 8 balões entre quatro crianças. Quantos balões cada criança receberá? Vamos ver como vai ficar. Temos aqui 8 balões. Vai dividir por 4 crianças. Então você pode fazer aquela distribuição que a gente viu lá com os doces, com as flores, que é uma forma prática. Mas, no cálculo, tem essa forma aqui, ó. 8 dividido por 4 é igual a 2. Mas como é que a gente consegue ver? Olha lá. 8 dividido por 4 é igual a 2. Porque a gente vê 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, 4, né? Dividido por 4 é igual a 2. Então... A gente faz a operação inversa, 2 vezes 4, que dá 8. Então, 8 menos 8 é igual a 0 O resto aí é zero. Então, cada criança receberá dois balões. Aqui a tabuada de 4, igualmente os outros. Essa ponta é igual àquela e essa é igual a essa daqui. Porque são operações inversas se você ver que... Tenho 12 dividido por 4 é igual a 3. Se eu multiplico 4 vezes 12, ou se eu multiplico 4 vezes 3, eu vou achar 12. Tudo bem? Divisão por 5. Tenho 10 ovinhos de chocolate para colocar em 5 cestinhas. Vamos ver quantos ovinhos caberão em cada cestinha? Vamos lá. Tenho aqui 10 ovinhos e tenho 5 cestinhas. Posso fazer aquela distribuição de colocar um em cada, depois mais um em cada e ver se sobra alguma coisa. Mas eu tenho aqui a operação 10 dividido por 5 é igual a 2. É, vamos verificar? 2 vezes 5, quanto é? 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2 vezes 5 é 10. Então, 10 menos 10 é igual a zero. Aí, o resto é zero, é uma divisão exata. Caberão dois, dois ovinhos em cada cestinha. Aqui a tabuada de cinco, que tem a mesma explicação das outras e você pode aprender a estudar em casa. Bom, conclusão. Vimos hoje a divisão de números naturais. Vimos que a metade é a mesma coisa da divisão por dois. A gente divide ao meio, né? E a divisão tem que ser em partes iguais. Vimos a divisão por 3, a divisão por 4 e a divisão por 5. Nós podemos fazer de forma prática, distribuindo, mas também tem a continha. Vimos o sinal da divisão, que significa dividido por, e vimos também que a multiplicação e divisão são operações inversas. Quando a gente multiplica, pega lá a divisão, pega o divisor e o quociente e multiplica, nós vamos achar o dividendo. Muito fácil, não é? Pratique em casa. Então, a nossa aulinha foi tirada desse livro, Aprender Mais Editor e BEP. Espero que vocês tenham compreendido. Estudem bastante, podem voltar na aula e praticar em casa e estudar bastante tabuada. Tchau, tchau!